Fala galera, beleza? Todo mundo tá aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, eu tô trazendo pra vocês mais uma gameplay Bom rapaziada, estamos aqui com o 25 5 aí Rapaziada, curtiu demais mano o jogo E rapaziada, hoje a gente vai estar jogando aí com o trator que eu falei, tá ligado? Aquele trator lá, só deixa eu ver se ele tá aqui mano. É... deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver um tratorzinho Mano, aquele trator lá é muito... hoje oh, esqueci esse carro aqui, velho. Oh, oh... quero comprar esse carro, quanto que é? Comprei esse carrão aqui, rapaziada, acabei de comprar um carro aqui, nem nem É o Bugatti onde, mano É, cadê o trator, rapaziada? Não é esse, ô caramba, são uns carros novos aqui, mano Eu não, não tinha visto não esse carros não, rapaziada Quero saber onde tá o trator O trator vai apertar o problema Deixa o trator, rapaziada, vai lá em off aqui, ó Lá em off Aí tem a categoria do trator, hein Deixa eu ver Aqui não. Off. Aqui, off. Aqui, achei o trator. Esse trator aqui, rapaziada. dar Não vai jogar com esse trator aqui. Então, bora lá. Vamos em carreira aqui. Agora eu tenho que achar a corrida, mano. Que é com o trator, tá ligado? Só não vou lembrar qual que é a corrida. Eu já volto aí com vocês. E a hora que eu achar a corrida, eu volto com vocês. Aí. Três dias depois... Rapaziada, cheio o trator aqui, mano. Bora lá, mano. Tava bem no início do jogo, tá ligado, mano? Oh, tem essa skin aqui da hora. Eu vou com essa skin aqui mesmo. Na verdade, eu devia ter ele com a primeira, né, mano? A primeira era mais da hora de todas. Rapaziada, se você não deixou o like ainda, deixa o like aí. Já se inscreve no canal aí. Pra ajudar a gente a bater 26 mil inscritos. 27 mil. Opa, falei errado. Vai jogar na Grécia, hein, rapaziada? Vai jogar na Grécia. Mano, tem vários. Vários países, vários. Vários.. Cada país, é. Cada país é um. É um é uma pista diferente, né, mano? Baseado em. Tipo assim, a Grécia é baseado na Grécia. A pista da Grécia é baseada na pista da. Na Grécia. Bora lá, rapaziada. O Brasil é baseado no Rio de Janeiro, tá ligado? Muito louco, mano. Bora lá, Oba, vou passar o mundo aqui. Aí tá muito louco. Aí mano de rapaz, é que eu melhor abaixo o mano. Deixa eu pausar aqui, mano. Baixar aqui, abdão. Aí. Espadão. Já baixei do bom né? Agora vai, mano. Mano, esse trator aqui não vira direito, tá ligado, rapaz? Eu tenho que tomar cuidado aqui, mano. Aí, aí. O cara me rodando, mano. Que isso? Aí, aí. sai da frente, mano. Pô, mano. Esse jogo é muito bom, velho. É, gostoso de jogar, tá ligado, mano? É um jogo muito... Muito... Muito calmo, tá ligado? Calma, mas não tem pra gente, olha. sentir a vibe do meu, tá ligado? Bora lá, bora, bora! É, cara me é, deu aqui, velho! Pega na frente! Beleza! Ô, oh, louco, o avião ali, mano! Vocês viram, rapaziada? o avião aí mano! Aí. aí! Nice, nice, nice! Estamos no primeiro, já, mano! Mano, eu não lembro se na primeira corrida eu primeiro, tá ligado? Eu não lembro, né? não vou lembrar mesmo. Né? Aí acelera. É acelera, já deu aquela viradinha gostosa. Aí é vira, vira, vira, vira. E, e, e, e. Mano, estamos primeiro, rapaziada. Só manter, mano. Essas coisas aqui que me ferram, tá ligado? Só manter, manter, manter, manter o, manter o padrão. Os caras os caras são muito... Os competitivos, o competitivo daqui do jogo aqui, mano. É muito muito disputado tá ligado os NPC por, é, por eles serem NPC são bom pra caramba tá ligado então são bem rápido aí aí, vira vira vira vira e, e, e. mano esse jogo é muito bonito tá ligado às vezes eu fico jogando assim eu fico brisando no gráfico do jogo tá ligado aí eu pego a ah, acelera nossa mano que ar que rolê caramba mano. nossa mano vocês viram só rapaziada? Uma be... bela viradinha aqui, mano. Que o áudio aí. Rapaziada, essa é a única corrida existen a todos que eu liberei, tá ligado? Então eu vou jogar uma outra ali só pra. Como eu comprei aquele carro lá, mano. Eu já vou. Já vou estrear aquele carro lá também. Aí vira, vira, vira. Mano, tem vários outros tipos de eu de... de... de... pra competir também. Tem só aquele. Ah, tem trator, tem caminhonete, tem carro normal, é super carro, que é o outro lugar, que, que, que paradas aí, tá ligado? Aí vai dependendo de onde você vai comprar o jogo, o, o carro é, aí tem que liberar a corrida pra você poder jogar, senão né? você não consegue jogar. Ah, não sei se você vai jogar na. Online, né, Que é a corrida liberada aí, rapaziada, ganhamos ah, por 3 minutos ponto 7 segundos. Aí é caramba, é nós. Caramba, sou o único brasileiro ali, mano. É mesmo? É? Rapaziada, acho que foi esse carro aqui que eu comprei, mano. Ou se eu comprei e não liberei a corrida, tá ligado. Mas acho que foi esse aqui, nossa, mas eu vou jogar no Brasil, velho Que loucura, mano, aí vai ser massa agora Carnavalzinho, pá, an uh, hã uh. Bom, rapaziada, vai começar Aí é o Brasil, aí é o Brasil, rapaziada Aí é o Brasil É, bebe, bebe, bebe, já acelera, já acelera Olha o cara ali, mano Fala tu, cara, beleza? E tem um Marcel Felipe, cara, hein Caramba, mano, que carro da hora, velho Esse cara aqui é meio pesado, hein, rapaziada Não precisa virar ele não, mano o carro em perlão da freira era na minha frente, cara na minha frente, passando era na frente, ó, Aê. Cara frente. tomou mas já vim pra cá o carro parado, tem um Mustangão parado ali mano! o louco Mustangão no Brasil Dói Charlie é difícil de achar um Dói Charlie de mundo no Brasil né, aí caramba! Eu nem fizeram o 2 de ano novo, posso estar falando desse, né? Aí, sai daí, ó, o pé. Deixa eu pedir. Aqui. E qual foi, mano? Ah, mano, não pode pagar, velho. Não pode roubar, não, rapaziada. Pensei que dava pra passar por ali, tá ligado? Aí, aqui, Léo, aqui, ele Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Nossa, mano. Massacrei o caral, rapaziada. Tá, mesmo. Aí. vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira ah, caramba Vira Vira, o carro não vira, mano Que é? Aí ah, Vira Que ela é? Pô, esse carro é rápido pra caramba, ele não vira, tá ligado? É muito pesado, mano, a traseira vira muito pesado, né? Aí Agora tá virando tem que ir mais rápido, senão não, vai. Aí, o Drift. Pega no Drift. Brou no bar aqui na área, rapaziada. Aí, ó, ó, ó, ó, ó. Aí, pegou no Drift. Pega no Drift. Pega no Drift. Pega no Drift. Drif. Esquece. Esquece. Vai da online. Ô, louco, mano. Turnozinho, turnozinho fácil. Pegamos no turno. Ô, rapaziada, não tinha feito não, rapaziada. Nossa, mano, quebrei o carro. Eu tinha feito a outra do Brasil. Não era essa, não. Né? Ae, acelera, acelera, acelera. Ah, não, perdi o jogo. Ah, velho, perdi, mano. Em quarto lugar. Vou jogar mais uma, rapaziada. Vou jogar mais uma no Brasil aqui. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Bora jogar mais uma. Ae, caramba, acelera, acelera. Vai na minha frente, mano. Olha o carro preto aqui, mano. Aí, tá me fechando carro. Pera, uma aqui, ó. Pera, ó, aqui. Teste, teste, teste. Ah, não, é verde, mano. Nem preto, mano. O sol tava batendo, achei que era preto. Aí, aí, aí. É verde escuro. Tá na minha frente, teste. Mano, eu vou te comer na porrada. Aí, que é leve, que é leve. Que é leve. Tem que dominar, ó, ó, ó. Tem que dominar o carro aqui, mano. Aê, aê. Padronizou. Olha o carrinho. ajudou muito. Ai, ai, ai, ai. Eu quero virar, mano. O cara não tava deixando virar, velho. Aê, padronizou. Gileiro. Mano, é com essa não é nem volta, rapaziada. porque eu quero a volta. Eu tava ajudando. Aí acelera, a de fixe também, hein? Então não vira direito, ih caramba, virei do lado, Aí acelera, acelera. Vira, vira, vira, vira, vira. Porra, mano, que freada, hein, rapaziada? Que freada. Mano. Joga o carro, joga o carro, joga o carro. Aí, ó, ai, caramba. Aí, joga, joga, fica não. Boa, boa, nice, nice, nice. Nós temos que matar que nem... Que nem a ralha de capotão. Aí, cara. Tá. Quer dizer, nós tá fazendo ali não. Né? Bora. Ralinha misturado com um briso. Ah, ah, ah, ah. É fora, é fora puxar o freio de mão em assim. cima. pegamos no né? Pegamos no torno pega mais é que ele pega no tudo ninguém pega né? ó primeira pessoa pega. vai cá primeira pessoa que agora não é pode lá porque ia dar no final né aí os caras não pegam aí caramba ganhamos rapaziada boa nessa aí então ficamos aí ó meu nome é o flash aí mano nome flash aí cara o é flash Cadê o flash? Cadê o flash? Aí, ó. Flash, flash. É isso aí, rapaziada. Tamo nessa. Tamo, tamo indo tamo nessa. Tamo indo nessa. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E fui!